Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo novamente. Aqui é Bruno Piscinini, autor e fundador do Empreendedor Digital. e Neste vídeo de hoje eu tenho um assunto muito importante para lidar. É, na verdade, para desmascarar uma das maiores mentiras que estão por aí na nossa comunidade de empreendedorismo digital. Mas que mentira que eu estou falando? Até para falar melhor sobre ela, melhor eu chegar mais perto e falar um pouquinho mais baixo. Porque eu vou ir contra muito dos gurus que estão aí por fora, o que, que eles pregam, que eles falam que dá certo e que não dá muito resultado. Então eu posso ter bastante problema por estar falando isso assim, diretamente, ao vivo e a cores, mas é tudo por uma boa causa para ajudar você. Bom, a verdade é que blogs são uma merda para se começar um negócio online. Essa que é a verdade. São com certeza uma das piores maneiras de se começar não que eles não deem resultado, dá para eles funcionam, mas são uma das piores maneiras de se começar. Agora, por que eu estou dizendo isso? Isso eu vou explicar um pouco mais agora aqui nesse vídeo.